No primeiro tempo o Cruzeiro começou o jogo assustando Ayrton tabelou com Regis e desmontou a defesa do CSA Na área ele finalizou com liberdade e acertou a trave O CSA abriu o placar na primeira chance que teve aos 11 minutos Diego Renan bateu o escanteio pela esquerda Pipão desviou na primeira trave e Cleberson apareceu na pequena área para cabecear O azulão ampliou com Alan Costa Rafinha cobrou falsa na cabeça do zagueiro, que entrou no meio da defesa do Cruzeiro. Apareceu livre e tirou de Fábio. Na sequência, Matheus Pereira ainda teve uma chance para Raposa, mas parou no goleiro do CSA. No segundo tempo, o Cruzeiro respondeu num chute de Regis, mas Matheus Mendes defendeu. A raposa pressionou, apertou e diminuiu a diferença aos 21 minutos. Robson achou Matheus Pereira nas costas de Allan. Dentro da área, o lateral bateu cruzado e deixou dele no estádio Rei Pelé. 2 a 1 O CSA foi à luta e marcou o terceiro aos 26 minutos. Pedro Júnior cruzou na medida da esquerda e o estreante Pedro Lucas cabeceou com precisão. Dois minutos depois, Pipão faz falta dura em Matheus Pereira. E recebeu o segundo amarelo e foi expulso O CSA se fechou, mas quase marcou o quarto gol no contra-ataque Pedro Lucas ainda acertou a trave